Alongamento é mais uma preparação que você está lá puxando, uma preparação psicológica. Você vai esticar o músculo, daqui a pouco ele já encurta novamente, mas o que você precisa mesmo é aumentar a frequência cardíaca para você aumentar a lubrificação das suas articulações com um trabalho de mobilidade articular, um trabalho para você aumentar o fluxo sanguíneo nos seus músculos, tudo mais para que eles estejam mais preparados para a atividade que você está indo. Então aqueça o seu corpo com essa atividade. Alongamento. Pode ser lá, pá, puxa para cá, puxa para lá, mais uma preparação mental. Mas se quiser preparar mesmo para o treino, para a prova, para corrida, aquece, aquece bem. E aquecer com educativo eu acho que é o melhor, porque assim você já vai encaixando o movimento, vai relembrando como é que você tem que aplicar o movimento, vai subindo a frequência, vai trabalhando a musculatura correta, beleza? Ah, e tem um monte de coisa para fazer com o educativo. Uma das funções dele é o aquecimento antes da atividade.